Gente, graça e paz a todos. Estamos chegando mais uma vez com mais um trabalho. É mais um vídeo aí para você que tem é costume de acompanhar o nosso trabalho. A minha gratidão, que Deus te abençoe grandemente. Para você que pela primeira vez está assistindo esse vídeo, eu peço que você deixe o seu joinha e também se inscreva aí no nosso canal. Nos ajude, né? É, nos ajude, nós estamos é, vivendo momentos difíceis, inclusive você que trabalha aí com o canal do YouTube, você sabe do que eu estou falando, né? Não está fácil não. Assista o vídeo até o final, nos ajude, deixe rodar aí as propagandas, porque você, se você cancelar as propagandas ou não assistir até o final, você não, não ajuda a gente, é, conforme o necessário, né? É, Para que possamos aí é, prosseguir com esse trabalho. O meu abraço é a minha gratidão ao Marquinhos Caçador, que sempre acompanha o nosso trabalho, e também né, faz parte da dupla Marcos e William. Gente, vamos abordar um assunto hoje muito especial, muito polêmico, que aqui no nosso país, né, um país maravilhoso, teve sempre costume, e eu acho que sempre terá de valorizar, só as coisas erradas é mais de que assunto você está falando professor eu estou falando de assassinos verdadeiros assassinos que teve na história do nosso país e que fizeram questão de imortalizar transformar em filmes ou transformar em história de biblioteca enquanto os nossos professores nossos queridos professores e outras classes que não são lembradas Estão aí né, batalhando até hoje E sem um mínimo de reconhecimento né? é, Estou falando do rei do cangaço né, Nós começamos aí a lembrar de Lampião Que até parece que foi um, um mártir Alguém que ajudou o nosso país Porque o Brasil inteiro, de ponta a ponta é, Conhece a história de Lampião Ou pelo menos já ouviu falar até parece que é um herói, mas na realidade foi um verdadeiro assassino. Foi uma pessoa que fez barbaridades nesse país. E também falando aí do, do cangaceiro, cangaceiro do interior de São Paulo, né, que poucos conhecem. Né? É, hoje nós vamos falar um pouquinho dele. É do famoso Dioguinho, que nasceu lá em Botucatu. Depois é, migrou ali para aquela região de São Simão. E não teve quantidade de atrocidades que foi feito ali né O homem era cruel, era sanguinário é... Um certo dia estava trabalhando em casa Quando o irmão mais novo chegou E reclamando que tinha tomado um tapa na cara De um dono do circo que estava na cidade Mas o porquê né O moleque queria entrar sem pagar no circo E tomou um corretivo do homem O Diogo sem o mínimo juízo também foi lá tirar satisfação com o homem, virou aquela briga danada, é, um pegou o chicote, foi chicotear o outro, o outro estava armado, meteu bala nele, pronto, o primeiro assassinato estava feito, e parece que nessa Dioguinho sentiu o prazer de matar, pronto, já começou, né começou uma onda de crimes sem precedentes, é, o homem matava para ver o, o como diz, para ver o tombo, né? É, os grandes fazendeiros da época encomendavam para matar Fulano e Cicrano, muitas das vezes para tomar as terras, e ele não perdia o tempo, né? Sempre, é, cada dia mais tomando fama naquela região e sendo temido por todos, né? Mas professor, você está falando de quem, professor? É, você está falando de Lampião? Não, não estou falando de Lampião. Não estou falando de Diogo da Rocha Figueira. É uma história bem mais antigas, né? Que pouca pouca gente conhece. Diogo da Rocha Figueira nasceu em Botucatu, 9 de outubro de 1863. É, Lampião foi é, o final de Lampião foi é mais ou menos é, eu não tenho os relatos aqui na minha mão, mas foi mais ou menos por volta de 1933. Eu não, eu não me lembro direito quando foi que ele começou o reinado de, de matança e destruição, mas mais ou menos entre 28 e 33, Lampião fez a, o seu reinado de, de destruição, de morte. Diogo foi bem antes, é, foi bem antes mas também não deixou a desejar né no mundo do crime fez muitas atrocidades matando gente de maneira é, praticamente jamais vista depois da sua do seu desaparecimento né é simplesmente as pessoas encomendavam tem um caso que encomendar a morte da pessoa e ele chegou chegou a, a na pessoa Colocando aí um punhal, colocando uma arma na mesa e colocando um copo de veneno. E dando a opção para a pessoa escolher de que maneira ela queria morrer. O camarada sem é, opção, sabia que de uma forma ou de outra o homem ia matar ele, acabou escolhendo um copo de veneno. né? Olha só que barbaridade, gente. É, é um tipo de coisa que hoje em dia... Apesar que tem mortes, que as, os bandidos hoje estão matando de, de uma maneira terrível também, né? Mas naquela época, né, isso aí era um, o fim da picada, né? Nós estamos falando da, de antes de 1900, é, ali pertinho de, de São Simão, naquelas fazendas ali. O homem era temido é, praticamente por todos, né? Vai saber se até a força policial local ali de São Simão, de... É, de Ribeirão Preto é, Muitas das vezes né, a força policial daquela época não tinha tanto, é, tanto aparato né? é, As pessoas temiam demais esse tipo de coisa né? Mas vamos lá, né vamos contar um pouquinho mais da vida de Dioguinho Que teve o seu reinado de morte De bandidagem aqui pertinho de São Simão né? é, Ali naquela região de São Simão Muito bem, né? É, muito bem. É, Diogo simplesmente aí fez é, uma carreira de, no crime, né? A tal ponto que formou aí até o seu, a sua quadrilha, seus capangas, para que todos os serviços encomendados pelos grandes fazendeiros, os grandes coronéis da época, saísse praticamente da maneira que eles queriam, né? E dessa maneira os coronéis também né? é, davam cobertura. Dava uma cobertura, é, escondia ele a tal ponto que ele era amigo de gente tão influente que chegou até é, é, pegar o cargo de oficial de justiça. Você imagina só, né? Um, um dos bandidos mais temidos daquela época, os grandalhões colocaram ele como oficial de justiça. Aí ele se achou grande, né? Ele, ele achou que a carreira de crimes dele jamais ia ter fim, né, pois ele estava na frente da própria justiça, que ele se achava, e amparado pelos coronéis, mas como todo mal tem um fim, um dia ele foi traído pelo, por um dos próprios, né, que ajudava e acoitava os crimes dele, armaram a armadilha, né, uma emboscada ali na região ali de, do rio Mojiguaçu. Onde os policiais lascou fogo na quadrilha dele e ele caiu no rio e jamais acharam o corpo, né? Há boatos, né? Que é, ele não, não morreu naquela, naquela armação, né? Simplesmente se escondeu até a sua morte em algum lugar desse país, mas somente boatos, né? Não há provas. Eu sei que. Foi dado como morto aos 33 anos de idade. Ou seja, começou aos 20 a matar na vida criminosa. E aos 33, ou seja, 13 anos, né? 13 anos ficou aí fazendo barbaridades e atrocidades aí no interior de São Paulo. E agora, né? Em pleno século XXI, né? É, aqueles bobão lá, né? Achou que ia dominar novamente Botucatu, né? É, entrou, aprontaram, vieram para o estado de Minas, mas aqui eles levaram o que precisava, é, precisava levar, né? É, aqui a justiça não se brinca, não, gente. Vamos parando por aqui, né? É, falamos aí um pouquinho aí da história do Diogo, é um dos, um dos criminosos mais temíveis, né? É no final da, no, no comecinho aí praticamente. Um pouquinho antes de começar a, o ano de 1900, né? Mas vamos ficando por aqui, né? É, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like também e nos ajude aí a continuar esse trabalho. Aquele abraço a todos, não se esqueça que, no, da nossa rádio, né? Acesse nossa rádio www.radiosaudade e o nosso canal tem vídeos de. Todos os assuntos, né? Abordando aí todos os assuntos, inclusive lindas filmagens aqui de Minas Gerais que você pode é, conhecer um pouco o nosso maravilhoso estado através do nosso canal www.radiosaudadosertão.com. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela atenção.